Tudo vem a mim com facilidade, facilidade alegria, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, facilidade alegria. alegria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 O dinheiro vem para mim com total facilidade, alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total total facilidade alegria e glória. Os negócios vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As oportunidades vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.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 com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e e glória. A riqueza vem para mim com total facilidade, alegria e glória. As ideias criativas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória.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 Os prêmios da loteria vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim. Com total com total facilidade, alegria e glória. As surpresas boas vêm para mim com total facilidade, alegria e glória. Eu atraio quem eu quero com total facilidade, alegria e glória.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 O corpo perfeito vem para mim com total facilidade, alegria e glória.